Gente, tenho alegria de anunciar mais um curso disponível na nossa escola. É o curso Maturidade. O Acesso à Herança Plena. Baseado num livro que foi publicado em 2018 pela Central Gospel, disponibilizamos agora no formato de curso, com videoaulas, uma jornada passo a passo, que mostra não só a importância do crescimento espiritual, do amadurecimento, mas o como podemos experimentar esse processo. Tenho certeza que esse assunto, além de esclarecedor, será de uma maneira muito prática e enriquecedor na sua jornada com Cristo e para o cumprimento do seu chamado.